Oi, para você que não me conhece, eu sou o Caixa, sejam bem-vindos a mais um vídeo Hoje estamos aqui com The Forest Que é uma série pra ser meio curta Então, não sei como é que vai ser Mas, antes de tudo, eu já queria avisar que, assim Como eu já tô pronto de viajando onde vocês vão ficar sem o próximo vídeo E, assim, esse vídeo a gente tá vendo esse vídeo aqui Um mês depois E esse vídeo a gente tá vendo isso aqui no primeiro mês de 2023 Então, feliz ano novo, feliz natal também E eu só queria deixar avisado que Semana que vem não vai ter vídeo, provavelmente Então, é isso Deixa o like, se inscreve, compartilha, porque só nessa uma semana o YouTube vai quebrar meu, minha retenção. É isso. E fiquem com o vídeo. Ah, mais uma viagem normal aqui com meu querido anão calvo. Claramente nada que vai dar errado, mano. Eu tenho um anão calvo. Como você quer que uma viagem dessa dê errado? Beleza. Toma. Tava saindo. Pra Tava... vender. Meu Deus. Olha o tá caindo. Calma aí, não calma. calma lá. A gente vai sair vindo disso aqui. Calma. Não calvo. me dá meu não calvo não meu não calvo eu ia vender ele não me dá meu não calvo cara me devolve mano não calvo ok eu estou sangrando beleza ok Bom, então, a gente já começar bem, E aí, galera. É, eu gente, já fiz essa introdução de tipo, ah, se você não me conhece, eu sou o Kashi, tá já. Eu ia fazer ela literalmente aqui, mas, primeiramente eu quero saber onde é que eu estou. Eu já tô perto do que eu quero? Sim, eu já tô perto do que eu quero. Maravilha, graças a Deus. Então, galera, como vocês podem estar tá vendo aqui, eu tô no The Forest, esse joguinho maneiro. Eu sei que muita gente por exemplo, já viu o gameplay desse jogo, porque ele é... Ele é mesmo tempo que ele é velho, ele não é tão velho, vai. E eu tenho certeza que muita gente já viu o gameplay disso aqui quando é, tipo, gente em grupo, jogando. Mas, recentemente, eu descobri que tem gameplay dele de gente grande, que fez, tipo, solo. Jogo solo. Então, eu resolvi vir aqui, porque eu já zerei ele. Eu zerei, tipo, uns três dias. Ele é bem... Ele é bem rapidinho, até Dá pra fazer em menos. Se você não morrer igual um imbecil. No caso, eu morri igual um imbecil, né? E é assim: se você nunca jogou The Force, mano. Isso aqui vai ser uma experiência legal. Se você jogou também, não perguntei. <risos> Só isso mesmo. <risos> Mas ó, então eu comecei com sorte até, pô. Spawnar aqui é a maior sorte que tem. Pô. Porque você já spawnar perto do yacht. O yacht é um lugar é massa, assim, não precisa spawnar perto. Porque, tipo assim. Ele meio que respawn os itens que tem dele quando você salva, tá ligado? E assim, aproveitando aqui que eu tô chegando no lugar. É, como vocês viram, vocês puderam ver. Eu tô gravando isso aqui. Basicamente mês passado, provavelmente pra vocês aí. Eu não sei quando eu vou estar postando isso aqui. até Ou então vai ser no final do mês, tá ligado? Porque eu pra gente tô viajando. Fui visitar uns parentes, tá ligado? E eu tô deixando uns vídeos gravados já. E assim, eu tô com muito vídeo gravado já. Porque teve um amigo meu que quis gravar comigo, assim, de membro, pá. Pra gente, vocês já estão vendo o um vídeo aí que é o de bad business, ou não, não faço ideia. Mas agora vocês acabaram de levar um spoiler, que vai ter um vídeo de bad business. Então, assim, é, eu não sei. Eu não sei se esse vídeo vai estar, tá, tipo, bem editadinho. Porque, assim, como vocês podem ver, eu comecei a aprender algumas coisinhas novas na edição. Sim, é, eu aprendi a fazer essas mini legendinhas de canal gringo. Porque por algum motivo, do nada, assim, na minha cabeça veio. Hum. Vou começar a ver o canal gringo de edição. E acabou que eu peguei um monte de coisinhas deles, tá ligado? Mano, tipo assim.. Grande parte dos youtubers brasileiros, eles têm alguma inspiração em canal gringo, tá ligado? é é legal eu também. Cadê? Eu acho que eu já cheguei aqui no lugar que eu queria. Pô, essa maledia é até mal assombrada, velho. Todas as vezes que eu passo aqui, ela faz isso. É bizarro esse negócio aqui, não é um. É. É alguma coisa isso aqui. Eu não entendi. O que esse canibal queria fazer? Porque é assim. Eu tô preso numa ilha com um canibal. Olha que lugar legal. Que lugar sente legal pra você estar, tá ligado? Pra um avião cair, você é numa ilha com canibal. E eu quero pegar meu anão de volta, velho. Sequestrar o meu anão e eu vou pegar ele de volta. Não quero saber. Meu Deus. Já estão querendo vir me comer? Espeto de caixa? Ele tá vindo mesmo. Aqui, cheguei. achei a caverna que eu queria. Essa caverna aqui, ela tem a katana. eu não tô vendo nada. Ai. Tem uns brinquedinhos, negócio da lore. Isso aqui é um lugar que a gente vai depois. a de as cruzes, o que são esses. E aqui é o, o nosso querido anão calvo. Comigo, desenhado. Como vocês podem ver, esse aqui é o futuro artista do Twitter, mas não vai superar qualquer um. Mas assim, esse jogo não tá tanto medo. Ah, sim. É, tem metade do corpo aqui, mas esse jogo não dá tanto medo assim, não. Só tem um bicho ali que pode me matar em um hit. Aqui estamos. Meu Deus, quanto dinheiro. Passa pro pai. É isso aí, tô feito a vida, acabou. Não vou ter mais carro no YouTube. Isso é engraçado se isso acontecesse um dia. Seria totalmente o oposto do que eu faria. Mas eu acho que o personagem é meio insano. Porque assim... Ele simplesmente taca fogo em dinheiro. Se não existe gente mais maluca do que ele, eu não faço ideia. Porque assim, pra mim você tacar fogo em dinheiro é o cúmulo da, da imbecilidade. Eu vou sair aqui e vou pegar um machado que é muito pica. Eu acho ele até melhor arma do jogo. Só que ele é muito lento, infelizmente. Mano, eu tô com medo. Eu tô com medo desse joguinho, velho. Tô com medo de joguinho de sobrevivência só porque eu tô jogando de noite. Ai, que medo. Meu Deus. Mas você aí, inscrito, deve estar vendo essa gameplay aqui e pensando. Tá, caixa. mas... Por que que você resolveu gravar The Forest? Ao invés de outro jogo aí pra Tati Ferencz? É porque, tipo assim... É, recentemente teve lá, a noite disse que era pro The Forest, o Sons recentemente não, já tem um ano isso, que era pro Sons of the Forest ter saído, agora no finalzinho desse ano, ele foi adiado e pá, aí eu resolvi gravar o The Forest normal, porque, porque sim, tá ligado, eu sei que o The Forest, o Sons of the Forest no caso, vai custar mais de 200 reais, porque é assim jogo hoje em dia, e até porque os gráficos dele parecem bonitos, mas assim, minha opinião... O Souls of the Forest não parece ter uma história legal. Tipo assim, a gameplay dele não parece ser interessante igual a do primeiro. Porque no primeiro, eu posso me tacar o Dane-se, dane-se o anão calvo. Eu vou jogar e é isso aí. Vou ficar sobrevivendo por aqui e é isso aí. Você não vai ter chegar no final do jogo? Não vai. Mas vai se tornar tipo um Minecraft. Quando você só quer jogar safe, tá ligado? Ó oh, mano, assim, se você é medroso e tudo mais... Esse joguinho aqui, ele é de boa, tá ligado? Não é de terror assim, ele é só sobrevivência. Às vezes você pode se assustar, tipo, meu Deus que porra, às vezes você pode se assustar assim, é com uns negócios simples, ah pá, de boa, você se acostuma depois de um tempo. Cadê? Aqui nessa caverna, se não me engano, deve ter carníbal! Ai ah, oh, é que susto! E uns minutos atrás eu falo, não, pô, não precisa ter medo de ver. Marlisadinha de malandro dele. Vem! Vem! Vai. Ai, não! Dois, x1 um, dá, não! Sai, sai, sai, sai, sai! Vai! Vai embora! Agora é isso aí. Só você e eu. Você e eu, a minha... Tome, tome. Morra. Morra. Morra. Deixa eu já... Ligar esse aqui. E aí pro final do vídeo, galerinha, eu vou fazer um churrasco de canibal. É bagulho. Se você fosse isso e se você tivesse te ofendendo com isso, caramba. <risos> eu vou achar engraçado. É porque eu gosto do sotaque do sul, acho legal. Aqui o machadinho que eu ia querer. É esse aqui. Flecha, essas flechas vão ser muito úteis. Deixa eu tomar um remédio aqui, né? Porque eu sei que tem gente que fica agoniado com esses joguinhos de sobrevivência. Quando o cara não come, não sobrevive basicamente. Eu acho isso engraçado, porque eu sou bem esse tipo de gente. Que assim, jogo de sobrevivência, o cara simplesmente esquece, de tipo, comer eu sou esse tipo de gente. No Minecraft, principalmente, vou e... nem falar nada. E assim, eu sinceramente espero que isso aqui não esteja entediante pra vocês, porque... Assim, para mim tá legalzinho, sabe Eu espero que não esteja paia pra vocês, eu queria muito fazer um... O The Forest aqui de série no canal pra ser mais crescendo com vocês, tá ligado? Porque esse jogo aqui, sim, se eu fosse jogar ele natural, ia ser chato que só é desgraça. sobrada sou obrigado a falar, ia ser muito chato. E assim, galera, já... Vou aproveitar que eu tô aqui na metade do vídeo, ou perto do final, não sei. Eu quero finalizar o vídeo fazendo churras de canibal, meu. E... montar a nossa casinha, a nossa base já, pro... Pro terminar legal, tá ligado? Eu esqueci o que eu tava falando. <risos> Nesses minutinhos eu esqueci o que eu tava falando. Então, eu vou no aqui. Ai ah, que susto, nossa! <risos> eu vou no <luteando> aqui. <risos> e volto com vocês quando tiver de dia. eu vou precisar ir voltar lá pra... pro barco. Eu não faço ideia da direção que é esse barco. Voltei aqui, né? Agora que tá de dia. E. Vamos construir a nossa base, vai ser é uma base simples, né? já vem pronta no jogo, eu não sou doido. De tipo tem que pegar cento e poucos pedaços de madeira, mesmo sabendo que eu vou ter que pegar cento e poucos pedaços de madeira pra construir uma casa. Então, nossa base posicionada aqui. Vou fazer uns quartinhos. E é isso. Ah, eu é sou aproveitando aqui que eu já tô coletando recursos. Se tiver vendo esse vídeo aqui que você não me conhece, é se inscreve. Dá no nosso ato que a gente tem aqui no canal, tá ligado? Claro que tu curte aí, passa, se inscreve, sei lá, tu curte minha edição. Tem muito gente que fala da minha edição, velho. é engraçado que eu tava falando de edição uns minutos atrás Que eu me inspiro em canal gringo pá Mas assim, eu não me inspiro só em canal gringo, tanto que as animações da Power E tem escolha da Power pra... escolha da Power foi o que eu quis, tá ligado? Mas assim, a minha inspiração pra estar tá fazendo aquelas animações da Power, como vocês estão vendo aí agora, provavelmente É bom você fazer isso aí hoje, teu vagabundo É, a minha inspiração para fazer essas animações assim Foi basicamente o canal do Linkzinho, tá ligado? O carro de teoria e eu vou fazer a mesma coisa em galera de gameplay. Porque eu curti. Eu achei, caramba, que da hora, que massa. E normalmente acontece essas animações quando é o, o Cash Luna que tá editando os vídeos do do linkzinho. Eu acho a edição dele muito brava. Tem engraçado, eu acho mais estranho quando é uma pessoa editando vídeo para outra pessoa, tá ligado? No YouTube, principalmente. Eu tô tão acostumado a ser daquela época de, tipo, o cara mesmo vai lá, grava e edita, tá ligado? que eu, inclusive, eu faço isso. Eu vou lá, gravo, edito, faço tanto tá Ah, eu gosto. Eu gosto. Gosto bastante. Mas com isso só acabo quebrando minha rotina inteira. Sai! Vai embora! Se chegar muito perto, vai levar, hein? Vai virar churras. Eu não tô brincando quando eu tô falando que eu vou fazer de churras, não, hein? Pode parecer, ah, olha só, ele é tá fofinho falando então que vai me comer. Vou te comer literalmente, tá, amigo? Os caras vêm na minha casa, né? Nem parece que eu tô invadindo onde eles moram. Sai de perto. Se você se aproximar mais, você vai levar. Você tá sendo avisado. Ó, oh, tá chovendo. Que merda. Sai de perto do meu bagulho aí. Sai de, da minha casa. sai de perto da minha casa. Sai de perto da minha casa. Sai de perto da minha casa. Sai de perto da minha casa. Sai. Sai, sai, sai. Sai, sai, sai. Vai levar. Vai levar. Deixa eu aproveitar já, fazer uma fogueirinha. <risos> que contexto tipo, ótimo pra fazer uma fogueira, né, velho? Deu um cara, eu matei ele e vou fazer uma fogueira. Ainda não vou fazer o churras, hein? O churras vai ficar pro final do vídeo. Porque sim. Então bom, aproveitando que a gente tá na metade da construção. Já vou pedir seu like, né? Obviamente, não sou. Não sou burro. Mas é que engraçado isso. Esse esse de um amigo meu tava falando, pra gente sair o vídeo dele falando isso, que eu não coloco meta nos vídeos. Mas tipo assim, eu deixo pra vocês, vocês que gostam dos vídeos aí ou não. Mas eu podia fazer umas metas né, mano? Acho que eu ajudava o canal fazer meta, assim, de isso Tá ligado? Por exemplo, eu faria 5 likes. Só que 5 likes é muito fácil pra vocês baterem, porque é engraçado. Mas essa aqui já é a segunda vez que eu tô gravando esse vídeo, tá ligado? Porque a primeira vez o alt não pegou, mano. Eu acho isso horrível, isso aí, youtuber, tá? quando você tem que regravar. Porque pai, porque você já sabe tudo que você tem que fazer. Só que, gente você esquece o que você tem que falar. Mas, assim, provavelmente esse vídeo pode estar saindo em 2023. 2023, isso, isso. 2023, então eu já quero perguntar pra vocês. O que vocês acham desse ano? O que vocês acham que de ser? Assim, como em 2022 eu não peguei 100 inscritos, nesse aqui a gente tem que pegar pelo menos uns. 200, vai! Se pegar 200 pra mim, eu tô feliz, ó. Ou uns 500, imagina. Isso é legal. E lá, wow, Terminamos a nossa casinha bonitinha. Ó. Casa feia. Então, como prometido, para finalizar o vídeo aqui, eu vou fazer o Shuras de carnival. Porque sim. Então, ó. Tutorial de como fazer o seu churrasco de canibal, primeiramente pegue uma panela, segundamente pegue água, a refeição do dia será canibal tostado, põe as partes do seu canibal na comida, e agora é só esperar, e ao aproveitar que essa parte que é só esperar, eu vou construir uns negocinho aqui do lado da casa para armazenar a coisa e é isso. Eu volto com vocês quando eu tiver terminado o guisado. Vou até colocar umas carninhas aqui, né? Nosso guisado, eu não sei se é assim que diz, de carnibal. Então é isso. Voltamos já já. <risos> tá bom. Acabou aqui o nosso guisado de carnibal. E eu vi alguns deles correndo por aí, pra aquela direção lá. Mas eu espero que eles não venham até mim. Então, vamos saborear... Ó, vamos ver um negócio aqui antes. Que é a sanidade do nosso personagem. Ó, a gente tá com 96% de sanidade. Então, são. Então, vamos provar essa querida culinária dessa ilha. Sendo o nosso guinzado de carnibal. Olha isso aí. Beleza, levei dano. Hum, legal. Então, agora eu tô com por 3% da minha sanidade mental. Então a gente já viu que isso não faz tão bem assim. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve aí pra poder ajudar a gente, tá ligado? A gente, no caso eu. E deixa o like. Compartilha o vídeo. E comenta aí. Então é isso. E falou.